Aí a gente vem gravar um imóvel, um apartamento e descobre que a nossa amiga está aqui. Nossa amiga Alexia. Olha só o teste. Oi, Alexia. Oi, Alexia. Reproduzir Alan Jackson. Vamos Ali ver. Aqui está uma estação baseada em Alan Jackson. <risos> Ai, ai, cara Imagina você nesse deck Dançando com a sua mãe Ai, ai, que demais Escutando o Jackson tomando um curry Ah, legal Essa vista linda É de se apaixonar, minha gente Imagina você admirando as papas aqui Olha que coisa linda <risos> Ah, meus caros, é muito top, um apartamento com tecnologia, não é? A piscina faz até por... massagens de amor. E esse aí é o Maicon, no colega. É. <risos> Segue o Instagram dele lá, gente, ó. É lá <risos>